Depois de remover o aquecedor, agora é a hora de remover o ar-condicionado da Solar. Mas vocês vão ficar sem ar-condicionado? Calma, meu pequeno desorientado. O objetivo é remover o ar-condicionado lá de trás. Depois a gente vai manter o ar-condicionado normal do ônibus. Que susto, cara. Um puta calor que no Brasil. Tá louco? Assim eu espero. Sem mais delongas. Chega de papo furado e bora viu? Tentei desparafusar, mas como sempre não saiu porque tá enferrujado. Então, vamos pro plano B. quem viu o primeiro vídeo de quando a gente buscou o ônibus lá no Kansas, é, vocês viram que tinha uma coisa debaixo da bateria lá no capô Esse que eu tava tirando aqui o compressor do ar-condicionado também tem aqui caramba, como é que eles fazem isso? isso tava encostado aqui em cima do ar condicionado, eu vi que a mangueira vem lá de trás para essa daqui. E aí, como já tá sem o gás, eu vou cortar aqui em vez. Vai, vai da merda, vai da merda Esse foi o episódio que a gente removeu o ar condicionado dela e semana que vem tem mais!